e eu quero falar um pouquinho sobre como a gente vive essa questão do poder do espírito dentro das nossas casas. afinal, é dentro no interior, no nosso interior que tudo começa, né? quando a palavra chega até até nós, nós somos tocados e entendemos essa verdade poderosa da salvação, nos rendemos a Cristo e depois todo um agir maravilhoso do Senhor no nosso coração né, começa a queimar e isso precisa ser transbordante a ponto de que aqueles que estão perto da gente possam ser tocados né, e isso envolve as pessoas da nossa própria família, nossa própria casa e depois desse pequeno universo, né, as nações, o mundo e tudo aquilo que Deus tiver. Então o tema da palavra que eu quero compartilhar hoje é lar transbordante. Nós vemos ali muitas igrejas que... A igreja na verdade primitiva começando dentro das casas. Então eu quero ler um texto com vocês que está em Atos capítulo 16. E nós vamos ler os versículos 14 e 15. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada... Ele, toda a sua casa, nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Então, nós vemos aqui uma passagem linda. Eu tive, assim, privilégio e alegria de poder visitar esse lugar, onde provavelmente. Tudo isso aconteceu à beira de um riacho, um cenário tão lindo, né? onde Paulo estava ali ministrando. E a palavra de Deus nos diz que essa mulher era uma mulher temente já ao Senhor, né? ela era uma vendedora de púrpura, provavelmente né, uma mulher ali que tinha contato com muitas pessoas de expressão ali nos seus dias, porque a púrpura era uma tintura né? para tecidos nobres. Então, quem tinha acesso a esses tecidos, a esse pigmento, eram pessoas ali da, dos sacerdotes, a realeza. Então nós temos uma mulher que era empreendedora, nós temos uma mulher ali com né, uma mulher inteligente que trabalhava com contatos e que já tinha um coração ali inclinado ao Senhor. E a palavra fala que ela então ouve as palavras de Paulo e algo acontece ali. A palavra diz que o Senhor toca o coração, abre o coração para que ela atendesse aquelas palavras. Eu achei muito interessante. Né? Que o primeiro aspecto aqui da palavra que eu quero compartilhar com vocês é um coração aberto para atender a palavra. E eu fui ver o que era o original dessa palavra atender. Né? Acho lindo ver que essa mulher é tão dinâmica, essa mulher que tocava ali a sua família. A Bíblia não fala se ela era casada, se ela tinha filhos, mas fala no contexto familiar dela. Ela tinha uma família que foi tocada ali pela vida dela também. E fala que ela tinha toda toda essa essa agenda aí de vendas e tudo mais, ela parou para ouvir. Nós precisamos parar para ouvir a palavra, para que a gente possa estar nesse lugar onde a gente possa atender. Eu achei tão lindo que no original atender é prosécio, que significa trazer para perto, se apegar. Eu acho que nesse contexto que nós estamos vivendo e a gente tem cada vez corrido, mesmo quando a gente está dentro de casa, né, às vezes a gente acha tantas coisas para fazer que não são tão importantes ou não estão ligadas àquilo que é eterno. Às vezes a gente gasta o nosso tempo em vez de investi-lo. Quando nós nos atentamos à palavra, nós investimos o nosso tempo e eu acho lindo o agir do Espírito Santo, que nos leva a esse lugar, muitas vezes né, de realmente nós sermos tocados de uma forma diferente. Eu tive uma experiência quando estava me preparando para essa palavra, eu estava orando, estava lendo o livro de atos, e de repente essa palavra veio como uma luva para uma mão, assim sabe quando caixa, quando te pega, quando realmente aquilo parece que se aproxima de você e te toca, então, essa é a expressão atender. Nós precisamos ter um coração aberto para atender a palavra, para trazer para perto, para nos apegarmos. E Independente se estamos vivendo uma, uma, uma fase tranquila, se há saúde nas nossas casas, ou se estamos vivendo uma fase de angústia, de clamor... Nós precisamos ter a palavra sempre muito perto da gente, então o primeiro aspecto é, eu amo esse toque do Espírito Santo, em João 16,8 diz que ele é quem convence o mundo do pecado, é ele que nos abre os olhos para ver a nossa realidade, nós sabemos que o Espírito Santo é aquele que nos ensina acerca de todas as coisas e até mesmo aquele que nos revela essas facetas tão lindas de quem é o Senhor e também da palavra dEle. Então, esse primeiro aspecto da ação eu acho tão poderosa sabe? Tudo que é realmente ligado com as coisas. Do céu, são coisas tão especiais, mas que nós possamos, assim como Lídia, né, estarmos atentos para a palavra sendo proclamada perto da gente. Mesmo quando já somos tementes, quando amamos, o Senhor tem porções novas para todos nós. Em todas as fases da nossa vida. Então, nós precisamos lembrar disso para a gente não seguir seco, para a gente não seguir a vida, sabe, só naquilo, nas experiências passadas ou com, sabe, as coisas que você decorou. sabe? Deus tem porções novas, Deus tem porções frescas. Nós precisamos andar no poder da revelação, no poder desse abrir os olhos do entendimento. Isso é muito especial. Um segundo aspecto que o Senhor ministrou ao meu coração nesse texto, falando sobre Lídia é que o posicionamento de fé dela tocou toda a sua família. E isso é um processo que nós... Eu sei que às vezes existem graus de dificuldade, sim, diferente. Nós temos famílias e famílias, né? Eu sei que tem algumas pessoas que precisam orar tantos anos até que essa família totalmente se renda a Jesus. Eu ve... Nós temos uma câmpia de intercessão no casamento na nossa igreja. Talvez você possa conhecer alguém que orou mais tempo que isso, mas ela orou mais de 30 anos pela conversão do esposo, assim, fielmente, naquela intercessão valente, e muitas vezes ela engrossava o caldo, acionando todas as irmãs, né, de oração, para estarem orando por isso juntas, muitas vezes choramos juntas, e hoje o marido dela já é um senhor, mas que ama Jesus, ele chora quando ouve a palavra de Deus sendo ministrada, quando ele ouve experiências, sabe, dos filhos de Deus, assim, numa cela, numa reunião familiar, e é muito lindo de ver a fidelidade de Deus. Mas então o segundo aspecto é o posicionamento da família, o posicionamento de fé da família. A palavra diz né, que depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Então que tremendo, que ela, eu imagino ela chegando na casa dela, tão empolgada, dizendo, vocês precisam ouvir aquilo que eu escutei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi essa verdade. E eu imagino ela pregando aquele mesmo sermão, Você já viu gente empolgada? Eu sou dessa, se eu leio um livro que eu estou gostando muito, quem estiver perto de mim vai meio que ler junto, obrigatoriamente, porque eu vou lendo e compartilhando, super empolgada. Quando o meu devocional, Deus realmente falou, eu já saio também, quem tiver o primeiro que eu pegar, eu já falo, olha o que Deus falou comigo, olha que demais essa passagem. Eu imagino a Líria voltando para sua casa e falando, vocês precisam escutar a mensagem que me alcançou, que fez o meu coração queimar, e eu imagino ela reproduzindo aquele sermão, talvez mais do que uma vez, mas a questão aqui é que a gente não tem todos os detalhes e você pode colocar como eu a sua mente para imaginar como isso aconteceu, né? nós temos várias formas, mas a questão é funcionou, funcionou porque toda a família dela, né? eu não sei quem eram os parentes necessariamente, mas a Bíblia diz que toda a família foi para as águas junto e o batismo é um momento tão especial aonde publicamente nós atestamos a nossa fé em Cristo Jesus. Então, que demais. Né, que tremendo isso. O lar, ele precisa ser um ambiente de fé. E às vezes a gente pensa, a gente setoriza a nossa vida, sabe? Tipo, ah, eu vou no mercado para compras. Eu vou ao dentista, ou uma consulta médica para a saúde. Eu vou à igreja para me relacionar com Deus. Não. O Senhor, né? Ser um cristão é um estilo de vida que nos acompanha no mercado, nos acompanha no trânsito, nos acompanha nas consultas, nos acompanha aonde quer que a gente vá e principalmente dentro da nossa casa então o pai é um pai crente é um pai cristão então tem que ser o melhor pai a sua melhor versão sendo aperfeiçoada todos os dias não perfeita né mas sendo assim humilde buscando a presença de Deus procurando sempre consertar e isso é algo poderoso quando as nossas casas né são tocadas por esse viver no Espírito esse viver real sabe a gente quando a gente permite viver o reino de Deus, né, de uma forma simples até o extraordinário, mas o que a gente precisa ser muito coerente com a nossa fé, um posicionamento de fé familiar, ele produz uma sociedade melhor, uma igreja de verdade, uma igreja vibrante, nós precisamos começar né, dentro das nossas casas. Eu recentemente acompanhei um acampamento de filhos de pastores, e tínhamos alguns filhos de pastores ali avivados, apaixonados por Jesus, e querendo ganhar o mundo inteiro para Jesus e alguns outros uma fase bem complicada e sabe com o coração cheio de questionamento e a gente tava ali servindo aqueles jovens adolescentes Então eu tive a oportunidade de conversar com vários filhos ali então de cristãos de pastores e líderes assim que são pessoas comprometidas com Deus eu conheci a maioria dos pais ali e realmente são homens e mulheres que amam o Senhor mas a grande ferida do coração de alguns que estavam ali vivendo uma crise, de poucos deles que estavam ali realmente um momento mais complicadinho, era que eles viam uma grande incoerência, sabe, na pregação e às vezes no estilo de vida. E você vai lá, não mas é um pecado? O que você está vendo? Não. É, às vezes, a falta do amor, a falta da paciência, a falta do fruto no espírito, sabe? O Não viver a fé em família, às vezes. Nós sabemos que todos nós temos necessidades. A gente ama encontrar um par de olhos prestando atenção naquilo que a gente está falando. Um par de ouvidos atento. E é tão cristão, quando a gente vê uma necessidade perto da gente, a gente pode atender de alguma forma. Isso é tão amor em ação. Isso é tão poderoso. Né? e às vezes a gente se move realmente, o Espírito Santo nos leva a esse lugar de nos movemos até para um desconhecido, e às vezes a gente acaba esquecendo que os da nossa própria casa, a nossa própria família, eles precisam desse olhar, os nossos parentes próximos, e até os mais distantes, eles precisam desse amor, dessa desse mover, né? então que o Espírito Santo possa nos conduzir a esse lugar, de nós termos um olhar atento, e nem né, nós realmente temos um posicionamento coletivo, a nossa fé precisa ser coletiva. Se tem um adolescente na casa, uma criança com o um coração um pouquinho ali numa fase difícil de tribulação, ora o Espírito Santo. É tão demais quando a gente pode realmente ter experiências assim. Enquanto os meus filhos cresciam, eu amava quando nós tínhamos as experiências dentro da nossa casa que fortaleciam a nossa fé em quem Deus é desde os momentos mais simples, por exemplo, estudando matemática. Eu me lembro que uma vez o Zé já estava ali, na, acho que na oitava, a sétima, oitava série, agora me deu uma dúvida se era sétima, agora oitava ou nono ano né, do, do ensino fundamental 2 ali, e eu lembro que ele estava com muita dúvida, muitas dúvidas em matemática, nós tínhamos feito uma viagem de poucos dias, eu como uma pedagoga sempre me preocupei muito para que eles pudessem estar presentes, né, sempre na escola, fazendo todas as tarefas, trabalhos, tudo em dia, mas nós tínhamos tido uma oportunidade de uma viagem muito especial em família, então nós fomos até o colégio e nos organizamos muito para faltar ali uns 10 dias, 15 dias eu acho no máximo, que eles perderam, e eu brinco que eu perder o o bonde na matemática nessas duas semanas de aula que ele perdeu, e ele estava com muita dificuldade, então eu, eu comecei a estudar com ele, eu lembro que ele ia para o colégio de manhã eu ia para o YouTube, para rever todas as fórmulas de matemática, e eu comecei a fazer revisão, porque eu não lembrava, eu gosto muito de matemática, mas eu não me lembrava de tudo. Então eu comecei a escrever as fórmulas e colar na minha parede as fórmulas que vão ser necessárias para resolver as equações mais complexas que ele precisava. E eu lembro que a gente recebeu uma mão que não tinha estudado muito e ele foi jantar e, ele, e aquelas folhas estavam incomodando ele coladas na parede ele, ele comia e ele falou mas isso aqui é matemática ou português? Por que, que tem tanta letra? Né? Que eu lembro que eram algumas formas que moviam letras e enfim, exponenciação, a quadrada enfim, aquelas coisas lindas que, é que contém a matemática, mas a gente tentou e a gente usou aquelas colas na parede a gente tentou treinar muito, mas o Israel não conseguia acertar, tinha uma lista de exercícios que ele precisava entregar então a gente tinha as equações, o resultado e não batia, não batia e ele resolvendo não batia e a gente tentou assim de várias formas ter êxito naqueles dias para recuperar a matéria e chegou um momento que a gente estava tão travado e o, e o, e o Israel estava tão frustrado eu lembro que eu olhei para ele e falei Isa, tá faltando uma coisa ele o quê? Mas a gente está estudando todo dia o que que tá faltando eu falei a gente não orou vamos pedir ajuda para o Espírito Santo e eu lembro que ele falou pra mim, ah mas você acha que o Espírito Santo sabe matemática eu falei Ih, não sabe sabe todas as coisas para ele matemática é fichinha vamos pedir ajuda para ele e eu lembro que nós demos as mãos ali na nossa mesa assim de jantar e a gente pediu a ajuda do Espírito Santo e nós voltamos então para as equações e o Israel começou a acertar uma depois da outra, uma depois da outra, ele, eu estou entendendo, eu tô estou entendendo. E foi tão especial essa memória que nós temos, assim, eu me lembro disso com assim com saudade né? desse momento, eu lembro dos olhos dele brilhando, ele, obrigado, Espírito Santo, e não é que o Senhor é bom até em matemática? E foi muito legal, e eu lembro que depois disso ele virou o, o ajudante da matemática na, na sala dele, todos os que tinham dúvidas iam estudar com Israel, e acho que ele deve ter reproduzido essa oração, se eu conheço bem meu filho. E eu lembro aqui também de algumas experiências que a gente teve quando um de nós estávamos enfermo e a gente, era, nós éramos, lembravamos, a gente é crente, vamos bora lá. E a gente orava pelos outros. E muitas vezes a gente teve uma manifestação assim de curas imediatas mesmo, de estar com febre e começar a suar e passar na hora de dores de cabeça embora, dor de dente embora e várias a gente teve vários momentos onde a gente viu o Espírito Santo nos tocando, o poder de cura ali se manifestando, desde as coisinhas mesmo assim mais, mais corriqueiras, como eu falei, até outros momentos de coisas que a gente nem sabe, eu lembro de uma ocasião onde é, meus filhos estavam brincando na porta, me lembro de advertidos los falar, não é legal vocês brincarem aí, um empurrando a porta e de repente né, o dedinho da Alice acabou sendo prensado, e eles eram pequenos, mas eu lembro que o dedinho da Alissa ficou caído e muito esmagado, porque pegou bem aonde a porta ali, né, fica presa, e enfim, foi um esmagamento ali bem, bem feio mesmo. E na hora eu tava sozinha com os dois em casa, eu lembro que eu sentei de índio, assim, com a Alissa no meu colo, chorando, pra eu poder ter, sabe, organizar meus pensamentos, porque eu vi que tava muito feio, eu falei, peraí, como que eu vou fazer agora? Pra onde que eu ligo? Deixa eu pensar. Então, eu lembro que eu sentei, mas foi o tempo de eu sentar para tentar só acalmá- lo um pouquinho e pensar o que eu faria. O Israel falou, vamos orar mãe, vamos orar. E eu lembro que ele, ele começou a orar, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor está aqui com a gente. O Senhor pode tocar esse corpo agora e nós declaramos cura sobre esse dedo. E eu lembro, só de ouvir um barulho, Tec! o dedo estava, sabe, penduradinho assim, ele, ele entrou mesmo no lugar. E a gente, então eu fiz uma ligação. Uns amigos me levaram para o hospital com a Alissa e a gente teve aquele testemunho incrível, né? De o médico falar: parece muito, tá quebrado. A gente foi para o raio-x, nós voltamos na sala do médico e ele coçava a cabeça e dizia: não tá entendendo nada. Esse dedo eu apostaria que tava esmagado, mas o osso tá todo inteiro e todo o aspecto tava vazando água do dedinho dela. Ele falou: todo o aspecto aqui da esmagadura não confere com a imagem do osso que eu tô vendo na x aí eu lembro que a gente falou, é milagre, né? Eu compartilhei da, da experiência que tínhamos tido. Eu lembro do médico olhar pra gente, meio, ah, tá bom, que interessante. Ele ficou um pouquinho confuso ali, mas nós falamos que a gente cria, que realmente Deus tinha feito algo e nós cremos, né? E foi muito especial pra gente essa essa memória que nós temos. Eu tenho tantas assim lembranças muito especiais sabe, do poder de Deus ali se manifestando na nossa casa, eu me lembro que um dia o Luciano estava orando e ele tava com dúvida sobre qual palavra orar é, qual palavra pregar no culto né ele estava sempre ali estudando muito o Luciano é um homem né, que tem prazer assim, pela palavra, sempre compartilha tantas coisas ao mesmo tempo, e ele tava ali tentando discernir realmente em Deus qual era a palavra para aquele culto específico e orando e pedindo ao Senhor e eu lembro que a nossa filha Elissa, nessa época ela deve ter uns oito, nove aninhos ela já tocava piano, ela estudava Muitas horas em casa e eu lembro que ela estava tocando, tocando, tocando, de repente ela levantou, foi correndo até onde o Luciano estava e falou, pai, por que você não prega tal palavra? E foi, e aí voltou a tocar, então assim, é tão gostoso ver a família nesse movimento, sabe? Quando você vê o Espírito Santo tocando a vida de um, usando a vida do outro, isso traz esse senso, sabe, de de pertencer a um reino real, sabe, o reino de Deus é vida no nosso meio, a força, o poder do Espírito Santo, ele está disponível para nós todos os dias, então, eu sei que alguns que estão me ouvindo nesse momento, talvez estão aí com uma saudade no coração de viver experiências, sabe, muito legais, assim, com o Espírito Santo, eu sei que muitos, porque o Espírito Santo, ele, sabe, o Senhor não faz exceção de pessoas, Deus ele nos alcança, e a gente precisa estar nesse lugar onde a gente está aberto. Eu gosto das experiências, eu valorizo, sabe? Desde os detalhes que eu sinto Deus falando comigo. Em coisas, sabe? Tão peculiares. Porque Deus tem uma forma de falar com cada um de nós. E o interior da nossa casa, esse viver família, precisa ser marcado por uma fé consistente. Por um, sabe? Por um, um viver, um mover mesmo. Então, eu poderia compartilhar muitas experiências aqui que nós vivemos. Mas, eu sei que você também já deve ter vivido algumas coisas assim, mas eu, eu, tanto para a minha casa como para a sua, Deus tem muito mais. Né? Que a gente não viva a fé isoladamente, mas que a gente lembre que como família nós podemos expressar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. No livro de Joel fala que os nossos filhos e as nossas filhas seriam sonhos, visões né? e profecias. A nossa casa é para ser esse ambiente do poder de Deus, da manifestação de Deus e eu creio nisso. Um outro aspecto que me chamou muito a, a, a, a muita atenção assim, é que a forma como Lídia aborda ali Paulo né, que, e Silas que estavam viajando, ela, vá, ela segue e falando, Olha, se vocês julgam que eu sou fiel ao Senhor, entrem na minha casa e fiquem ali. Então ela teve uma conversão linda, assim, ela entendeu quem era Jesus e ela já chega falando, se vocês me ajudarem fiel, eu gostaria de servir vocês. E toda casa cristã precisa ser um ar transbordante. Né? A gente encontra ali no, no aconchego da nossa casa, uma fonte de, de revelação, uma fonte de cura, uma fonte de vida, mas não fica só ali. Todos que adentram a nossa casa, eles precisam sentir a vida de Deus ali. Eles precisam sentir que ele tem um colo, precisam sentir que ele tem um abraço, que ele tem... Sabe, a extensão do poder de Deus para tocar as vidas que nos visitam, né? Então um ar transbordante. Acho linda a forma como ela, sabe, se coloca à disposição tão rápido. Nós temos hospitaleiros. É um quesito bíblico assim, né, do cristão. Nós temos esse coração que recebe as pessoas que precisam e servimos bem essas pessoas. Eu fico tão impressionada com tantas e tão dedicadas nessa questão da hosped da, de hospedar bem. Eu, eu já cheguei em tantas casas que fui recebida me sentindo uma assim, da realeza mesmo, né? E somos filhos do, do, do rei, mas eu lembro que muitas vezes eu chegava e falava, uau, que carinho, que amor, sabe? Que capricho. E nas, desde assim, das casas simples que eu pude chegar e que tinha aquela, aquele lençol cheiroso, sabe? Aquele lugar tão aconchegante, um cafezinho, uma xícara de café gostosa, já esperando a gente a, entrar na casa. E, mas as experiências que mais me marcaram foram de casas que tinham a vida de Deus ali, sabe? Que tinham uma vida de Deus transbordante. A Bíblia fala que quando, lá no versículo 40, uma, uma observação muito interessante do mesmo capítulo 16 de Atos, a Bíblia fala assim: Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se dirigiram para a casa de Lídia e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então a Bíblia narra ali no capítulo 16 que Lídia se converte, depois disso narra muitas aventuras de Paulo e Silas, né, eles expulsaram ali o demônio de uma divinha, quem era o chefe da adivinha não ficou muito feliz, então... Rolou ali toda uma atenção, eles acabaram sendo presos, dentro da prisão houve o um mover de Deus, enfim, se você está curioso, vai lá dar uma lidinha em Atos 16, mas Deus intervém, estavam né? todos preocupados com Paulo e Silas, dois homens de Deus na cadeia, mas de repente eles são soltos e qual é a ideia que vem? Né? Qual é a inclinação do coração deles? Vamos até a casa de Lídia, vamos passar nesse lá. Né, porque eles foram atraídos para aquele lugar, naquele momento onde eles são libertos. Eu acho isso tão interessante, porque a nossa casa precisa ser esse lugar que atrai as pessoas, as pessoas quererem passar pela nossa casa, no né, momento ali onde elas estão assim reorganizando a rota. E eu me lembro de muitas casas que nos receberam, na verdade, nessa condição de lares transbordantes. Nós tivemos já realmente nessa questão né, um ministerial, o Luciano eu já acompanhava, desde que não nos casamos, o Luciano já era um pastor, ele já tinha né, o ministério de ministrar e aceita convite de vários amigos, então nós viajamos muito, desde sempre, e muitas vezes ficamos na casa de tantos irmãos queridos, né, de tantas famílias que abriram as suas portas, e eu me lembro de algum, algumas casas me marcaram, eu me lembro de uma viagem que nós fizemos à África, nós estávamos hospedados na casa de uns pastores em Gana, e eu lembro que eles falaram, olha, Chegaram alguns pastores aqui para ver vocês e a gente queria orar um pouquinho juntos e eu falei que demais, bora orar. Então nós demos as mãos na sala daquela casa e nós começamos a orar e gente, eu fui tão desafiada porque aqueles irmãos gostavam de orar. Mas não é que nem a gente aqui no Brasil não, porque a gente aqui dá uma mão, a gente começa a orar, a gente né, vai um pouco e tal. E aí a gente logo já vai encerrando, e a gente vai para outra parte, a gente senta e compartilha. Quando eles começaram a orar, e quando já tinha, fazer uns, uns 40 minutos que a gente estava em pé eu comecei a falar: Gente, mas tipo, a gente não tinha muito planejado, tinha ainda o roteiro do resto do dia. falei: Até que hora será que a gente vai ficar orando? Mas foi longe e o poder de Deus caiu naquele lugar. Eu lembro que daqui meio que a gente teve que sair tudo correndo para a reunião que aconteceria, mas foi algo muito especial que me marcou. Porque eu falei: Não é que eles queriam orar mesmo, que eu achei que era uma coisa daquela coisa de cultura de crente, vamos orar, obrigado, Senhor, e tal, uma coisa mais, mas não, eles foram lá para orar mesmo para aclamar pelos cultos que, estavam, que estariam acontecendo nos próximos dias, para aclamar por coisas que o coração deles viam como necessidade para aquele lugar, para aquele momento do país. E a gente ficou ali junto e pudemos ser tocados por aquela, por aquele momento fervoroso. Eu lembro que foi tão assim intenso né, dentro de uma casa, de um irmão, de uma família, que eu me lembro até hoje. Nós tivemos alguns momentos, eu lembro que viajando em família, onde nós fomos recebidos numa casa, assim, que a gente abriu a porta. Nós estávamos cultivando um segredo familiar, assim, estávamos vivendo um momento muito especial. O Israel tinha acabado de se declarar para a Priscila ainda, tipo, que ele tinha sentimentos, eles podiam orar juntos. A gente falou, nós vamos ficar todo mundo quietinho, porque isso é algo ainda que está nascendo. Então, a gente falou, nós combinamos todo mundo. A gente abriu a porta, assim, depois de ter combinado que a gente não ia falar disso, porque era algo assunto interno, né? A gente abriu, a gente, foi, a gente ia ser hospedado por uma irmã, e eu lembro que ela abriu a porta e ela olhou para gente e falou Sejam bem-vindos à minha casa, nós estamos tão felizes que vocês vão ficar aqui. E daí ela olhou para o Israel e falou assim, Israel, tá estava orando. Eu tava arrumando a cama para vocês, o quarto onde o Luciano ia ficar com a Kelly. E aí eu tava passando o um lençol das camas. E enquanto eu colocava os lençóis, eu estava orando por vocês. A hora que eu fui passar o, seu, o lençol da cama que o Israel vai dormir, comecei a suave suave. Israel e tal. De repente, o Espírito Santo me, me colocou um nome para orar junto. E o que, que a Priscila é para você, Israel? A gente ficou só se olhando. E foi tão interessante, porque ninguém tinha falado nada. E sabe, os profetas sempre sabem, né? Eu lembro que nessa mesma casa nós acabamos caindo na risada, porque a gente tinha combinado acordo ali, tipo, a gente tinha acordado um segredo, e eu lembro que foi muito engraçado, a gente caiu na risada, falou, como assim, quem te contou ela? Não, é porque foi o Espírito Santo. E realmente, né? Foi um momento muito especial, onde a gente pôde compartilhar toda a empolgação que nós estávamos e orar por isso. E eu lembro que nessa mesma visita, a Alicia teve muitas experiências tocando piano da família, e muitas ministrações e palavras proféticas sobre a vida dela, que nós guardamos com muito assim, carinho no nosso coração. Eu lembro que muitas pessoas passaram pela nossa casa, em momentos tão, sabe, nem sempre os momentos onde nós recebemos as pessoas, a gente estava no melhor momento financeiro. Eu me lembro que uma vez a gente recebeu um pastor é, lá da Bahia, na nossa casa, e a gente estava vivendo um momento realmente de bastante aperto, assim, não tinha muita coisa, a gente estava um momento muito simples mesmo, um padrão, Bem simplificado, nós estávamos num desafio ministerial, num novo lugar. E eu lembro que ele veio para ficar alguns dias, mas a gente não tinha acertado bem quantos dias, mas foi se estendendo porque a gente estava compartilhando muitas coisas acerca de como nós criamos igreja e tudo. E eu lembro que foram um tempo de tantas experiências no meio da escassez ali. E eu lembro que esse irmão compartilha até hoje como as palavras que ele viveu, quase que jejum com assim que teve que rolou também né? e foram coisas assim porque um lar transbordante não é só um lar que está abastecido financeiramente ou com os armários é um lar que está cheio da presença de Deus Pode ter falta de outras coisas, mas quando tem a presença de Deus, a vida de Deus, o poder do Espírito, as vidas são marcadas, são transformadas, são encorajadas. Eu acho lindo que a Bíblia fala que eles passaram então, ali na casa de Lídia, viram que estavam, estavam preocupados, né? e ali eles confortaram os irmãos. Então, um lugar de conforto, um lugar de encorajamento a outras versões que Paulo, que Paulo e Silas passando por ali, eles animaram os irmãos. E isso é uma prática que nós não podemos perder, eu sei que existem... Cidades maiores e menores, e dinâmicas diferentes em regiões diferentes do, do país e das nações. Mas o que a gente precisa lembrar é que, mais do que a cultura local, nós temos a cultura do reino, né? Que nós não podemos perder. E a palavra nos mostra da importância de nós vivemos realmente é o poder do espírito dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias e permitimos essas marcas. Então, eu não sei como tem sido a dinâmica desse viver o espiritual dentro da sua casa, o coletivo familiar, mas a palavra me desafiou, realmente, quando estava orando por esse tempo de ministração. A lembrar que os púlpitos, as plataformas, são lugares da manifestação coletiva, os nossos cultos, as nossas reuniões, mas nós precisamos dessa vida de Deus dentro da nossa casa, esse é o começo, nós não podemos estar distraídos. Porque não tem maior alegria, eu acho, do que a gente ver os nossos filhos realmente frutificando as coisas de Deus. Não existe nenhum cartão de crédito, tem uma bandeira né, deles que possa pagar essa satisfação. Nós, nós vemos as próximas gerações sendo alcançadas. Eu, eu amo, eu acho lindo, eu me emociono com famílias que a gente tem, tem aquele legado de fidelidade a Deus. Onde você vê, sabe, desde os bisavós, os avós, os pais, os filhos, os netos, todos amando a Jesus todos servindo a Jesus. E existem famílias assim? Sim, existem! Eu conheço várias! E me emociona ver, porque a mensagem é verdadeira, sabe? Em momentos, há momentos de dificuldade, há momentos de luta, mas se nós lembrarmos que nós podemos andar assim nesse lugar do poder do Espírito, o Senhor vai nos trazer direcionamento para concertos dentro da nossa casa, para levantarmos, para mantermos esse lugar de oração vibrante, esse altar em pé. Isso é tão importante, isso é tão necessário e eu quero desafiar você. Nós não podemos ficar só confortadinhos também, né? Dentro das nossas casas, sem aceitarmos os desafios maiores. Quando o Senhor nos comissiona para grandes coisas, assim como nós podemos ver o grande comissionamento ali em atos, em ação mesmo, é, nós precisamos também ter esse sim. Mas nós não podemos esquecer dessa outra parte, que é onde tudo começa, essa primeira expressão ministerial precisa ser dentro das nossas casas, com a nossa família, e eu quero realmente orar por você nesse momento, quero pedir que você possa ser tocado por essa verdade, e que os seus olhos se abram para a necessidade, assim como o nosso coração pode ser aberto, pode ser tocado pelo Espírito Santo, para que nós possamos ter essa revelação da palavra e das verdades espirituais, eu oro sempre para que o Espírito Santo me ajude também, a ter empatia para aqueles que estão à minha volta, para entender as necessidades dos filhos nas diferentes etapas, do meu esposo, sabe, das minhas responsabilidades. E eu amo que a palavra de Deus fala que todo aquele que precisa de sabedoria é para pedir para Deus e ele vai dar com liberdade. Nós só não podemos nos distrair e nos esquecer que o nosso lar também precisa transbordar, ser cheio dessa vida. E eu quero, então, poder orar por você nessa hora. E eu sei que Deus já está tocando muitos corações nessa hora com essa verdade, porque foi Ele que plantou essa palavra no meu coração, para que nós pudéssemos nos lembrar do quão importante é esse primeiro ministério que temos, de alcançar a nossa casa. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é vida para nós, Senhor. Obrigado, porque essa história de Lídia Senhor, realmente me faz lembrar que no interior da nossa casa o é um ministério a ser cumprido, de sermos testemunhas, de sermos... nós queremos poder falar da Tua Palavra, da Tua vida com de uma, de uma forma tão emocionante a ponto que os nossos filhos e aqueles que estão perto da gente, os nossos irmãos, toda a nossa família possam ser encorajados a Te amar, a Te servir, a Te buscar, que nós possamos, em nome de Jesus, podemos andar nesse lugar de fluir no Teu poder para amarmos uns aos outros, para orarmos uns pelos outros, para declararmos a vitória, a saúde, para termos restauração no nível emocional, espiritual, porque o poder do teu Espírito Senhor é para trazer vida também dentro das nossas casas. Eu oro para que realmente o coração dos pais se converta aos filhos, para que haja unidade familiar, para que haja vida e reino estabelecido, para que haja um testemunho de fé, poderoso dentro de cada casa, de cada irmão e irmã que me ouve nessa hora em nome de Jesus, e nos faz sim Senhor, transformar a nossa casa nesse lugar onde as pessoas possam ser animadas, possam ser fortalecidas, possam ser alinhadas nos seus destinos proféticos, possam ser encorajadas, que as nossas mesas possam ser lugar de trocas tão especiais das coisas do Teu reino, das coisas ligadas à eternidade Senhor, ao que nós clamamos, é o que eu Te peço, no nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, com o coração aberto, com o coração sedento, Senhor, para realmente viver toda dim nessa dimensão de poder, que a gente não siga a nossa vida, vivendo somente na força do nosso braço, ou na nossa, no nosso intelecto, apenas confiando nos nossos próprios pensamentos, mas que nós possamos nos lembrar, que há uma vida disponível do, no poder do Espírito Santo para as coisas ordinárias e para as grandes coisas. O Senhor que está conosco nos direcionando no nosso dia a dia, na simplicidade das coisas do dia a dia, até nas nos grandes feitos e naqueles que se tornam, talvez, no aspecto público, mas tudo começa no interior, Senhor, do nosso quarto, no nosso devocional particular, na nossa família, e nós te clamamos para que a gente possa viver a plenitude né, daquilo que o Senhor tem para nós, o cumprimento para a nossa casa das promessas, que nós possamos ter essa vida abundante, jorrando das nossas casas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quero deixar aqui um abraço e desafiá-lo, a transformar a sua casa, o seu lar, num lugar que transborda do poder de Deus. Deus abençoe.